É, eu vou falar de mais uma casa aqui onde eu já postei, mas nesse caso aqui não aposto, que é a 1xBet. Mas antes aqui, se você quiser dar uma olhada no canal, tem outras casas onde eu também já apostei e aposto, e falo delas aqui, inclusive outros vídeos interessantes como, por exemplo, é, onde comprar e vender Neteller, lugar seguro aqui, como a Mr. Money, por exemplo, e também casas que oferecem bônus, e que eu retiro bônus aí todo mês e no fim do mês faço aí um resumo dos bônus que foram retirados e você encontra tudo aqui. A 1xBet aqui é simplesmente para mim a pior casa de aposta que existe. Várias pessoas também têm a mesma opinião. Tem também aquelas pessoas que têm opinião a favor, mas é minha grande bronca aqui com a 1xBet. É que ela costuma confiscar o valor de muitas pessoas, do nada assim Ela cisma que a pessoa está fazendo algum tipo de aposta indevida, que vai contra as regras e ela simplesmente confisca. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde teve um cara que falou que teve 20 mil, 20k, é, confiscado aqui na 1xbet. Eu também já tive a oportunidade de ser confiscado aqui, um valor muito a, abaixo disso, cerca de 2 mil, mas que deu um prejuízo aí... É bastante desagradável. E várias pessoas costumam relatar que ela faz isso mesmo. É, confisca o valor das pessoas do nada aí. E, inclusive de outros países, não apenas do Brasil. Ela é uma casa da Rússia, né? Enfim, é um XBET aqui. Eu estou mostrando ela só para falar que eu não recomendo ela mesmo. Se você digitar aí um XBET scan no Google, você vai ver quantas reclamações você vai encontrar a respeito dela. Ela confisca e antes dela confiscar, ela começa um... Aliás, depois dela confiscar, ela começa a fazer um processo de verificação aí muito difícil que eu nunca vi ninguém conseguir terminar esse processo. Por exemplo, ela primeiramente ela pede selfie segurando o documento, que é até normal, a maioria das casas estão pedindo isso. Depois ela pede um questionário online, algumas perguntas lá, que ela pergunta sobre a técnica, como você aposta, e etc. Fazem várias perguntas desse tipo, qual método que você utiliza, qual método que você conhece. E uh, isso tudo num questionário online, pelo menos para mim foi assim que ela fez. Depois desse questionário, ela pede carta, pede para enviar uma carta com os documentos, print da, da Neteller de qualquer método de depósito que eu utilizei para colocar dinheiro nela e retirar. Aí depois que você envia as cartas, ela depois entra em contato com mais, mais questionários online e por fim ela pede uma conferência online pelo Skype. Depois não satisfeita da conferência online, ela ainda pede mais cartas e assim vai, enfim. É, tanto que eu não verifiquei nela até hoje, eu já estou na terceira carta já para enviar para ela. Estou verificando apenas para ver se ela realmente é no fim verificar conta mas apostar que jamais nem recomendo ela e ela lançou há pouco tempo a 1x bit que é apenas com moedas cripto criptomoedas né? tipo é, bitcoins e outras moedas aí que ela aceita mas nem testei essa casa e nem vou testar se você digitar também 1x bit é, no google 1x bit scan você vai ver aí as reclamações dela e ela tem casas que tem odds semelhantes a ela, que eu não recomendo também, não utilizei nem vou utilizar, que é a Melbet, essa aqui. E a outra é a, um nome difícil aqui, Stavikabet. Enfim, são duas casas que tem odds similares a um Xbet e que eu também não recomendo nenhuma das duas, nem a Melbet, nem a Stavikabet. Tem pessoas que mesmo assim é, continuam apostando nelas, pegando bônus aqui de boas-vindas e outros bônus, é, inclusive na Melbet também, mas aí vai de cada um, né? Porque alguns conseguem nunca ter problema com ela, mas a maioria das pessoas que eu conheço, que relatam sobre ela no grupo, teve problema com a 1xbet, um no mínimo problemas de verificação com a conta, e os que tiveram problemas maiores foi o problema de confiscar esse dinheiro e nunca mais rever esse dinheiro Então tem até, se você procurar aqui, nem sempre tem, eu não sei se agora eles tiraram, Mas até apostas em pornô tinha aqui então, Mas tinha até jogos virtuais pornô na casa, na 1xbet Então aí, essa é um 1xbet, simplesmente a 1x lixo, a né? pior casa de aposta que você pode encontrar aí